No final do último episódio, me ocorreu algo. Esse cano aqui não vai levar a gente para o mesmo lugar que aquele outro cano visível no mapa, na é verdade. E isso provavelmente vai levar a gente para um mundo completamente diferente. Circo, de repente. Um circo que definitivamente uh, não tem música uh, tão boa quanto... Um uh, Bowser de Super Mario 3D World E isso uma tremenda decepção Mas, enfim, yeah O jogo mencionou balões E olha só, balões Extremamente os balões de Yoshi's Island Com seus sprites uh, Vagamente redesenhados É claro Vagamente Porque eu disse vagamente uh, Ligeiramente deveria ser uh... Ok, aquele cano é simplesmente Oh um Koopa com um nariz de palhaço realmente não funciona. Tipo... Um nariz de palhaço combinado com um focinho... Uh, uau! Especificamente tão enorme como o focinho de um Koopa trupa Realmente super não funciona. E para início de conversa, eu já acredito que... Uh, Nariz de palhaço simplesmente não funciona em ocasião alguma. E isso só, só reforça o que eu tava pensando. Tipo, por alguns instantes eu pensei que aquilo fosse, sei lá, um Rex vermelho voador. Aí ah, então eu prestei atenção no Sprite. E então eu acabei... É, o quê? Isso aqui não é simplesmente o balão de... Uh, Yoshi's Island, como vocês podem perceber. Porque balões de Yoshi's Island não tão... Nem aí é isso você está em cima deles eles não vão estourar esses balões estão no entanto esses balões definitivamente estouram e oh isso aqui vai ser uma fase daquelas né onde você tem que ficar esperando um monte porque é isso que parece meu o jogo tinha aqui sei lá de algum jeito ensinar a gente que esses balões podiam estourar eu acredito que aquele claque o que acontece quando ele chega no teto era a intensa... Pissuit! Oh, não! Uh, eu cometi um erro tremendo por aqui, mas no fim das contas eu consigo me recuperar por pouquinho. Ok, isso foi muito melhor do que eu imaginava. Enfim, houve uma tentativa do jogo de ensinar que os balões estouravam e etc, mas isso não ficou claro sobre tudo, mais, hein? Qual é o propósito desse trampolim? aí, esse trampolim só. O propósito dele existia simplesmente para pegar aquela moeda? Seria esquisito se fosse isso, mas ok, eu vou simplesmente carregar esse trampolim para o futuro e veremos se existe algum propósito real ou não. Não era a minha intenção ter dado aquele saltinho. Eu quero descobrir o que existe aqui. Um bloco de multimoedas. Sim. Realmente, uma grande recompensa que 100% vale a pena do que vocês que estão falando. Ok, isso aqui definitivamente me lembra da fase do Tango Man em Mega Man Base. Será que, tipo, depende da quantidade de Eu estou possivelmente morto, só que eu não estive. Então, deixa eu falar, na verdade. Ah, ok, balão... Temos... Isso não são nem Bills. o que é isso? Afinal, que está sendo arremessado? Uh, ok, eu preciso do um e é assim que você chega ali em cima. Para falar a verdade, eu posso simplesmente utilizar o trampolim aqui com toda a tranquilidade do mundo. Mas eu vou manter esse trampolim. Eu vou manter esse trampolim porque ele pode, talvez, eventualmente... Ter um novo propósito em sua vida. Se bem que, pra falar a verdade, o propósito inteiro era... Quer saber? Isso era a coisa correta a se fazer o tempo inteiro. Porque só assim que você pega... A moeda Super Mario World Central. Ah... Ok. Isso foi muito menos arriscado do que eu imaginava. Bom, a gente já pegou o Midpoint e tem... Peraí, isso aqui é um carro de palhaço? Eu, por alguns momentos, pensei... Que a gente podia entrar no carro de palhaço. Mas isso, infelizmente, não foi o caso. Ah, isso foi... Trágico. Definitivamente. Definitivamente trágico. Bom, e agora a gente não tem um trampolim e... Bom, pra falar a verdade. Quer saber? Isso, isso aqui está fluindo muito melhor do que eu imaginava pra uma fase uh, com esse tipo de gimmick. Eu digo imediatamente. É, ok. Ok, você pode confiar uh, na, na nos balões que eles vão sempre uh, te pegar nessa ocasião específica, mas não deixa de ser intensamente desconfortável. Ok, tudo bem. Espera, deixa o balão e a é começar a estourar. Oh, então é assim que funciona. Isso pode tipo permanentemente uh, ficar piscando ali naquela Pera um instante, pera. aí... Oh, o quê? Você não pode entrar naquele cano? Eu estou decepcionado. Você não pode utilizar... Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez, porque isso seria o lugar perfeito para se colocar uma saída secreta. Mas não é. Simplesmente não é. Por quê? A oportunidade estava ali, ela estava clara, ela estava gritante, parecia intencional, mas não, não é ali que está a saída secreta. Para falar a verdade, eu tô vendo basicamente nada aqui sugerindo uma saída secreta até então, e isso é algo que eu não gosto não. Eu acho que eu tava simplesmente presente numa situação impossível ali. Oh, os balões se sincronizando... Tipo, eles possivelmente não vão se sincronizar em algumas ocasiões, né? Isto é o que eu chamo de uma palhaçada. Entendem? Porque isso é... Olha, eu prefiro saltar... Incrível. Prefiro saltar em Bullet Bills do que fazer qualquer outra coisa aqui, mas tudo bem. A gente é forçado... A saltar nos balões, essa fase continua sendo extremamente a fase do Tango Man. Só que. Ah, bem mais seguro. Como assim? Eu consegui fazer esse salto umas 300 vezes aproximadamente. Enquanto eu tava com Mario grande. Mas aqui, que eu estou com Mario pequeno. Eu não consigo. Ou. Assim. Não dá sabe que não dá eu ficar morrendo que eu ficar morrendo repetidas vezes dessa man... pera aí o que, que eu tô fazendo o que oh não eu tenho que ir para lá por causa da moeda Super Mario World Central ali seria uma ocasião perfeita para quebrar a sequência mas graças à moeda Super Mario World Central eu não vou ignorar não sei que tipo eu decida do nada que eu não ligo mais para as moedas Super Mario do Centro, por quê? Porque eu não consigo mais fazer esse salto! Porque eu tô começando a saltar um pouquinho mais perto uh, do topo ali, então bater a cabeça no teto, de repente, há é um problema. Eu vou ter que fazer tudo isso quando eu for ir atrás da sede secreta, não é? Mas bem, para falar a verdade, esse mundo do circo aqui tá parecendo com um tipo de... <risos> aparecendo com um Road Bowser simplesmente no aspecto desprovável. Ah, eu não acredito que isso deu certo. Isso é o tipo de coisa que poderia se colocar em Kaizo Mario como um desafio. Talvez seja um pouco exagerado chamar isso de Kaizo, mas... Será? Será que é um pouco exagerado? Será que, no fim das contas, é completamente justo o tempo inteiro? Eu não sei. Será que eu quero saber? Ah, eu, pra falar a verdade, nem sei mais do que eu tô falando. Esse bendito lugar aqui, com... Os seus balões sorridentes Ah, isso foi Extraordinariamente desconfortável Mas deu certo, não importa uh, balão? Ok, muito obrigado por estourar Oh, esse aqui é um lugar Onde você pode conseguir vidas infinitas Teoricamente Uau Que lugar pra se colocar Uma moeda ali Ainda bem Que eu cheguei a pensar Com meu cérebro Oh. Falando em pensar com seu cérebro, eu sei exatamente onde a saída secreta dessa fase está. Simplesmente porque eu pensei com o meu cérebro. Enfim, lembra do trampolim que eu pensei que você uh, utilizava uh, para propósitos que na verdade não eram os propósitos de utilização do piso do trampolim? Yeah, não. Aquilo. Aqu... Eu sou burro demais, às vezes. Simplesmente, essa é a realidade. Tá vendo aquele cano? Tá vendo aquele cano que parece que está convidando a gente para entrar ali? Pois é, né? Você não pode confiar completamente nos balões. Aquele sorriso, para falar a verdade, é toda uma camuflagem para parecer atraente para suas vítimas, como uma planta carnívora ou sei lá, borboletas não usam isso pra atrair nada, a cor das asas, é mais pra, sei lá, espantar adversários do que qualquer coisa, ou parecer maior e com uma cara e etc, e fazer outros animais ficarem desconfiados, mas enfim, o que eu tenho que fazer aqui é pegar esse trampolim, é definitivamente um trampolim. Você pode saltar em cima dele e isso vai fazer você subir. E vai ser bem fantástico, certamente, sem dúvida alguma. Este tem um segredo. Yeah, sim, com certeza. Eu, por algum motivo, tinha pensado que... Oh, não. Uh, que aquilo era só... Me... Absolutamente, aquela não era a melhor maneira. Oh... Okay. Esperar funciona, e ok Isso aqui foi curto, e fácil, e tranquilo, certo O que eu tava dizendo, não importa mais uh, Ah, yeah, e nós estamos É, isso aqui simplesmente fez a gente retornar pro cano que a gente estava antes Bizarro Mas eu não vou questionar E eu vou simplesmente voltar aqui A gente já deu uma observada no que podia acontecer lá na frente, então vamos agora para aqueles cliffs uh, liberar o resto do mundo Oh, e nós temos uma caverna parecida com a caverna que tinha naquele, naquele cano. Ok, eu estou gostando da consistência, não estou gostando da obstrução visual. Yeah, de fato, não estou gostando da obstrução visual, nem um pouquinho. Especialmente quando o jogo quer que a gente salte em cima de uma Bill que se recusa a atirar. Exceto quando ela não se recusa a atirar. Demorou uma quantidade, mas obrigado, jogo, por dar mais de um projétil pra gente lidar com aquele uh, hammerball. Uou, Por alguns momentos eu pensei que o Mario não tivesse saltado, porque uh, a obstrução visual obstruiu a minha visão. Tem algo ali que parece que pode ter algo escondido, mas eu não vou questionar muito isso. Eu vou simplesmente seguir em frente com a fase enquanto eu sou atingido e fico incrivelmente suspeito com o que é ali no além. Tipo, se eu fizer um pulo cego ali, será que eu vou ganhar uma moeda secretamente? Eu não sei, mas eu definitivamente vou pensar que eu vou morrer e acabar sobrevivendo. Ok, tudo bem. Eu... Odeio O que eu estou observando neste momento Isso... É horrível Isso é horrível Eu repito mais uma vez Isto é horrível É... Isso é um momento capa de pena definitivamente Eu não quero Engajar de maneira... Honesta e, sincer e sincera com essa fase. Eu quero engajar de maneira sincera, uh, como essa capa de pena indica. Mas, é ah, novamente, isso aqui é um belo exemplo do porquê você não deve limitar voos uh, em Rex de Super Mario Road. Porque às vezes você é simplesmente não tá afim. Você não quer e etc. Uh, será que tipo o voo se quer? Uh, conseguir embalo o suficiente pra voar? Não Definitivamente não Nessa circunstância ou em qualquer outra É, pelo menos a gente tem uma flor de fogo Flores de fogo podem ser utilizadas para... Uh, levar um pra cada... Esse super ali em cima Simplesmente fica voltando e voltando viu? e voltando Ele é o pior Ok? Yaha! Uh -huh. Uau! Incri... Tô dizendo! Hammer Bros são a elite da... Elite... Dos culpa-trupas. tipo... Ele é basicamente o único que é genuinamente perigoso. A propósito, eu estou... Agora, na exata mesma situação que eu estava antes. Legal! Oh! Ok, pelo menos o Midpoint está logo aqui, mas... Ok. Oh, dá pra simplesmente subir por ali e conseguir uma vida, o que é algo legal e, tipo, condiz melhor com o design aqui. Uh! Que, peraí, onde eu salto? Aqui. Ah, não, não é aqui. Peraí, deixa eu observar de novo. É, yeah, não, isso aqui é exatamente da mesma maneira que eu imaginava. Eu simplesmente não consegui saltar no lugar correto que não é legal. Isso aqui é, tipo, basicamente o castelo do Bowser, só que um pouquinho diferente. Peraí, cadê a moeda Super Mario World Central que tinha por aqui? Eu acho que tá simplesmente ali naquele canto. Ah, essa agacha aqui no canto. Então salta, então salta, e ok, maravilha. E a primeira, então não preciso me preocupar com uh, basicamente explorar demais, etc. Isso aqui Há uma fase que é basicamente anti-exploração em seu design, com a gimmick de obstrução e etc. Então, acredito que eles não vão super obfuscar as coisas aqui. Eu espero. Tem um cano aqui, obviamente, nos convidando para a gente entrar nele. Caso contrário, qual seria seu propósito? Nenhum. Bom, tem um bisset aqui. Será que isso vai fazer as nuvens desaparecerem? Surpreendentemente, sim! Ok! Isso é uma maneira interessante de se executar uma corrida aí. Quer saber? Vamos novamente fazer isso aqui. A propósito, tipo... Não é... Não! Não prestei atenção no que eu estava fazendo, como vocês puderam perceber ali. Uh, isso me lembra que... O um pessoal comentou, ah, a música do p é ruim. Tipo, há uns 20 vídeos atrás. Mas, uh, enfim, eu discordo completamente. Ok, esse é o fim dessa discussão. Eu só tinha literalmente isso a comentar. O jogo está dando umas jogadas. Definitivamente. Aí você diz, aumente o overclock da CPU. Mas, tipo, isso tem possibilidade de causar outras coisas... Não, pra falar a verdade, isso é o tipo de coisa que precisaria do patch SA-1, então... E, ah, não, isso não é coisa que o overclock em si ah, consertaria, eu acho, eu não tenho certeza. E, pra falar a verdade, é só testes. Só testes! Iriam realmente deixar isso conclusivo. Propósito, tipo... Uh, overclock é exatamente o tipo de coisa que pode fazer, sei lá, alguns hacks travarem. Aí você fica pensando... Ah, oh, será que eu tô com a ROM quebrada? Será que uh, isso simplesmente não funciona nesse emulador? Mas não, você simplesmente esqueceu o overclock ligado, jumento. Isso também pode causar bugs em outros jogos. Eu sei que, tipo... Dolphin, isso pode acontecer, porque, tipo, tem um alerta que diz Ei, olha, isso pode quebrar alguns jogos ah, Então, naturalmente é verdade, não é? Uh, uh, uh, uh, uh, esse cano secreto é um cano definitivamente secreto Eu parabenizo o quão secreto ele era Ok, definitivamente não me... Isso é... Uma rara estrela, simplesmente, que só existe pra te ajudar. Isso fluiu extraordinariamente bem. Muito melhor do que eu imaginaria. Ok, quer saber? Quer saber? Eu reclamei da game de obstrução, mas isto é uma fase de game de obstrução extremamente aceitável.